Jornal de, de expressão, por vida de Jacinto, que comentarista. Toda vez que me dizendo, Pesando de pessoas que fazem, me, me agregar aqui para fazer isso, né? É. Nós estávamos é, é, falando sobre o grande renomado economista Stuart Mill, né? É a continuação, né? É a continuação. Aí diz o topo dentro do tratado dele. Não desejo nesse tratado endossar a metafísica mas constatar os fatos que são coincidentes entre si exemplo a parte simbólica é esquecida nas circunstâncias operantes onde o trabalhador trabalha onde se dão as posições Bem, primeiro começando com o sentido do ser no início lá no período pré-socrático os filósofos pré-socráticos iniciou o período da literatura grega e, e da mitologia grega e do poder grego, dentro do processo da, Europa, da, da, da, da daquela região, da Europa, dos Lopes, houve é, procura para ter um conhecimento de algo no infinito. Esse infinito foi buscado através de vários deuses e deusas. Que era por estava Nesse sentido, foi-se em oráculos, depois tem as Sibilas, que é, que é o processo de. depois com os judeus, que é Cabala. Então nesse processo, é, se tinha uh, o senso comum, não impedia o processo total do que uh, eles conversavam. E eles começaram, o Sócrates veio, Sim. aí entrou o Sócrates e a pergunta, ué, por que você? Então tirou lá de cima, a concepção imaginária lá de cima, o verdadeiro, lá de cima, e trouxe para baixo para a matéria então trouxe uma dualidade isso é metafísica é metafísica, metafísica uma dualidade uma dualidade é uma dualidade de matéria e no caso a vida espiritual que pode ser vários deuses hum. vários é, nem sei ser deus, deuses fazer nirvana caso causa disso, Sabe. No caso de outras religiões também é diferenciam, então é um conjunto de, de princípios que né, a gente falou de religiosos. Deu, no, no, deu, na, deu, falando sobre os dogmas. Né? Então há uma quantidade de uma verdade que a que sóx foi fazer perguntar para... Ele foi no oráculo de Delphi. Oh, Oracos Oracos, de Delphi como um sócrates começou a questionar o oráculo aí o oráculo, então, o, o oráculo falou, perguntou conheça, quem é mais quem, é, quem é mais quem é, quem é mais é, sábio nessa terra aí o, o oráculo falou deus né é não, em Delphes, que é vários oráculos tinha oráculos né? de Atenas, tinha oráculos né? Mas de não é, é o principal né? é, ele perguntou ele, é, a hora que perguntou para essa ó, oráculo para a Sibila ele respondeu que conheça a ti mesmo Conheço a ti mesmo eu conhecendo é. a mim mesmo eu consigo fazer a minha meu conhecimento do meu ser, ou seja, a ontologia Ai, a ontologia é o conhecimento de ser do ser. De ser agora, fazendo essa exposição filosófica que você fez o que vem a ela a vir de encontro ao pensamento de Stuart Mill? aqui, que acabou a luz, né? não tá não, acabou não, <risos> desculpe se sei que tem energia então bom vamos lá vamos lá é o, o start mil na hora que ele fala assim o sujeito ele vai para o trabalho ele esquece a religião dele certo a parte simbólica é parte simbólica ele esquece e vai vai trabalhar fazer o ganho dele vai transformar a mercadoria ou vai ser o um patrão vai ser um empresário ou vai ser um comerciante na parte secundária, então aí vai e levando o avante. Vai levando avante o processo. o processo. Só que aí ele fica, na ele, hora que ele vai de meizinho para o serviço, ele, até a hora que vai, ainda vai ficando no um grupo primário, que é a família. O primário. Se a família for estrutural, estruturada, não ter hum. dificuldades no um tripé, Educação. Saúde, edu, saúde e educação. Então, é, saúde e Saúde, educação e segurança. segurança. Se, tiver, se não tiver estrutural nessa área, não tem religião que consiga... Segural. O, um, é, o sujeito. O grupo primário ele tem que ser estabelecido na, nessas três bases. No caso do Brasil, como dá para fazer isso? Então, desde a estrutura, todo o grupo primário, e aí vem alguns psicólogos, como Vinicotti, e fala que é necessário uma fé, uma esperança, uma esperança que tem que ser uma esperança dele ser alguém dentro dessa estrutura subjetiva, imaginativa, porque faça ele vai trabalhar, vai fazer cumprir todas as suas tapas, setinhas, de, chega em casa, é, não tem dificuldade com a mulher, vive bem, todo estruturado, todo estruturado. mas no Brasil, como fazer isso? Só, se, só no país de gales Eu, e algumas famílias que tem condições financeiras. Certo. E algumas famílias que têm educação. E alguma, então, se tem educação, a família, mas ele tem, consegue estruturar a, estruturar a família. Mas tem que ter também segurança. Segurança. Se não tiver segurança, como é que ele vai, vai fazer essa estruturação é de Henrique? É Aí é o único momento onde se as posições e os valores simbólicos da sociedade. Acabo de que ali ele, ele, ele para o serviço. Não se discute. Porque tem o filme, o filme Luz de Balto, né? É. Não, a luz não do, das máquinas. Do Carlitos? É. Homem não máquinas. É, homem não máquinas. Nele mostra bem a, como é que é as engrenagens da, da, da, desse, desse processo. Ele vai para o dogma preferido dele. Ou não, é ateu. Biógrafo, se a concepção de herdou, Herdeou, filosófico. Dentro filosófico, qualquer um. Dentro do, é isso, filosófico fica melhor. Uhum. Familiar, né? Uhum. Aí ele ou do grupo secundário. Do grupo secundário. O grupo secundário o que é? É um grupo da igreja, um grupo de clube, um grupo que jogo de futebol, um grupo, É um grupo de. Os grupos secundários. Se, é um grupo. Se os grupos secundários falharem. Aí ele desistiu, aí acaba o vinicote também. Acaba o Vinicotis. Acaba com o argumento vinicotiano que o pessoal usa Sim, na psicologia. Bastante. Então vai de conta as ideias também, ele diz o seguinte, eu observei atentamente o que você disse, ele disse que durante décadas a Transmission influenciou toda a Europa e o mundo formou-se uma escola econômica, Sistema, sistematizou o ser humano de uma tal forma, no gosto, no nome gosto que ele faz. Exatamente. A... E quando ele vai, quando ele pega, eu estou falando muito exatamente, para exatamente. Uhum. Fica exatamente é exato. Muito... Quando ele começa a ficar exatamente, exatamente, ele parece que é uma coisa que vem programada. É isso que uhum. é a programação. Uhum. Então quando eu falo um, uma sistematização, eu viro. Um, continuo falando a mesma coisa, no né? mesmo sentido, e, e me sistematizo, fico rompido naquele, naquele lema. Vai, vai, Mas, vai, vai, vai. No, no caso específico da pergunta... Da né? Dan Smith? Da Adão Smith, que ele descreve que influenciou uma geração essa situação até da hoje, Europa. Até hoje. E a situação do ser. Até hoje, Ele começou eu, uma, a criar uma fragmentação no campo uh -huh. geral da forma humana, emocional, psicossocial. Ele vai para a escola, chega na escola, é, chega lá, a educação é fragmentada também. Ele está falando, fragmentado. Fragmentado. Aí ele, ele não consegue, o gostar dele não gostar de, é um gostar dele, eu gosto de português. gosto, gosto de matemática. Aí eu não gosto de inglês. Para que eu fazer inglês? Sim. Mas eu sou obrigado. Isso aí dá de, de, de uma desestabilização. Emocional. emocional. Como ele fala, psicossocial. Psicossocial, aí ele fala isso. Certo. Encerrando esse tópico, você explicou muito bem, ou quer acrescentar tá alguma coisa? Não, no caso outra. do trabalhador é a mesma coisa, uhum. ele vai para casa, trabalha e vai, volta para. Vai o trabalho e volta para casa. Nesse processo, ele pode vir com alguém para conversar e no final de semana, na, na foto ou ele fica com a família, ele vai para ele ou vai para um bar, ou vai para uma balada. E, então, ficou fragmentado o ser humano. Uhum. Agora, seguinte então, uma parte, assim, na segunda parte, que é um pouquinho mais, que mexe no mundo dos valores. Ele diz o seguinte, que a economia agrega valores de metais preciosos e tem como objetivo dar um suporte para toda a sociedade e a base da riqueza tem um diferenciador entre o dinheiro, o dinheiro e a riqueza. A mercadoria tem que ser... Oh, a riqueza ela, ela é, é, é a formação de mercadoria vendida. Não é mercadoria vendida. Se falar em riqueza, ah, eu sou rico? É porque ele teve uma mercadoria vendida, um trabalho vendido, fez ele profissional liberal, ou, no meu caso, profissional liberal. Não, se é um profissional, você não vai pegar, é da que você da Cristianidade, é profissional liberal. Já o nome já fala: liberal. Então, o sentido de liberar é liberar a ação. Liberar a ação. ação, liberar o sentido da ação. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer. Faça você mesmo. Esse é é o sentido que Adam Smith tentou. Ele ficou diferenciado, mas também o Smil, Mil, é Smil, mil né? Mil, aí o doutor falou assim, isso também, também pode ser, mas tem que ter os tripés três peças que, que, que eu falei, os três sem esse uhum. não tem condições de fazer o liberalismo. A base. A base total base do todo liberalismo. Agora vamos a outra questão. Quando ele revê toda a questão mercantilista, ele diz que é o seguinte, que o ouro é a base, é o laço de um país, que só pode emitir papel moeda proporcional ao preço para todo o país. Essa é a concepção. É uma concepção. Mercantilista, mercantilista. É, mercantilista. O ouro, quanto mais a nação tem mais ouro, mais ela tinha condições de comprar mercadoria. Mais comprar mercadoria? Mas a mercadoria foi abandonada no 1529 29. Na 1529 29. Na 1529 29 foi abandonada. Eu lasto o ouro. E passou a ser papel moeda. E aí fica fácil. Por que os outros países beneficiaram? Os ah, Estados Unidos, não. além de envolver a Primeira Guerra, que ganhou muito dinheiro, e outros países, não só os Estados Unidos, outros países. Mas o é, Canadá é, beneficiou, porque na Primeira Guerra os Estados Unidos entrou depois. Na Segunda Guerra também, depois. E, e quem depois injetou com o plano Marshall dinheiro, no, yeah. Então, o, o, qual é o objeto procurado? A mercadoria mais procurada? O ouro. Yeah. Não, aí passou a ser o dólar. É o dólar. Ah, sim, porque ele que fazia o ah, é. Aí ficou fácil, porque ele pode emitir dólar a em qualquer hora. aí emitir dólar. Aí fizeram o FED, o FED tenta controlar isso. Desenferra para dar o, o, o suporte. no não tinha o laço? No, no laço? Tinha o laço anterior. Né? Laço anterior. O anterior. Aí chegou o período nesse, na 29 não dá, na crise de 29, não dá para fazer mais os um laços Os países estavam tudo quebrados. Tudo né? quebrados. O que beneficiou então foi os Estados Unidos. Os Estados né? Unidos nessa né? por beneficiou cada fase da guerra. O, o, os Estados Unidos beneficiou muito em guerras. Certo. Eu queria que você deixasse brincar assim que não é. Não é porque que era, era, só, era, foram guerras que que eles tiveram vieram participar, uhum. então, não, não foi por acaso, não, eles tiveram que lá, não foi, é, muita gente ficou, o, critica com os Estados Unidos, principalmente alguns, aí que de, que é, o, alguns comunistas, né, que tinha, que eles disseram foram para a guerra, fizeram o plano macho, ficaram ficaram, ficaram, ficaram, ficaram, ficaram, é, ficaram é, doado, que nem é o jeito que eu falei, porque é, o comunismo, segundo o professor que você teve, o nome dele é do Mar, foi né, é isso. É Ele falou que é, o comunismo não é uma... É um canto de sereia que tem que tomar cuidado, que depois que você, que você entrou, você não sai mais. É um canto de sereia que, não é, que é perigoso. É, é. Eu, eu caí nesse conto, né? Até, de, 80, de 82 até... Até, 82, despertar. até 89, 98. Foram 16... 16... Ouvindo a musiquinha. Ah... <risos> Era um, era, era dois, era três. Era dois, era três. De Agora é o seguinte, depois desse momento de humor tão gostoso e sadio, é um assunto um pouquinho delicado, sim, ou, ou talvez não, né? Depende da, da, da, do entendimento. Qual a diferença básica entre o dinheiro e a riqueza? A riqueza e o dinheiro, a conceituação do dinheiro e riqueza. O dinheiro, o dinheiro é um papel, Papel. Que pode ser rasgado. Pode ser rasgado. Uma inflação. Uma infração. Uma deflação. Uma defração. Um superávit. Aí ele cresce, diminui. Sim. lei da oferta e procura. A oferta e procura. Já a riqueza, a riqueza é solidificação. Quando você diz solidificação, você diz um aspecto da, da mercadoria. Da mercadoria. Tem certeza que vai ganhar. Está ganhando aquilo aí, aí ele se torna riqueza. Então, pelo fato de eu estar com dinheiro, não significa que eu estou com riqueza. Não. Para dar uma inflação de um milhão, 1 um mil por cento dele, de repente você não tem mais dinheiro no bolso. Pode... Eu estou só com papel, tá, É. Então há, há uma diferença então, da riqueza e do dinheiro. É. Segundo o senhor. Que me a riqueza é a solidificação da mercadoria. É a solidificação é. da mercadoria. A mercadoria tem que circular. É isso que ele diz aqui, tem, tem que, que circular. circular. Quanto mais circular, mais, mais mercadorias, muito mais quantidades, variedades, multiplicidades e, e vai girando e vai girando, e aí vai formando um conjunto de bens onde vai gerando dinheiro. Exatamente como ele fala aqui, vai gerando dinheiro. Quer dizer, então o que é a, essa, o senso comum, parte princípio que dinheiro e, e, e, e riqueza são as mesmas coisas e não são. Mesmo, por, isso, por isso que é, per... é o por isso que a é preocupação da né? inflação e deflação, essas coisinhas. Inflação e deflação. Que, é, que é, os dois, né? estagnação, a estagnação, é a gente fala estagnação, fala depressão. Quando é depressão, então. A depressão é. Né? é, é estagnação, que nós estamos entrando. E diz o que faz a riqueza é a mercadoria e não o dinheiro. Nós a depressão, na é, então, depressão. Que nós estamos entrando na depressão, Você vê aí, quantos lojas fechando bastante aluguel não conseguiu pagar aluguel tomar o clima também esse ano deu uma contribuída, contribuiu né deu bastante deu superdegejado a verdura a parte de verdura que ficou, a ficou mais ficou mais caro aí o que, que você dista vai de encontro realmente o que ele falou O que faz riqueza é mercadoria e não dinheiro Você está exatamente abordando a questão do de tratado dele, dele aqui E esse assim, aspecto da, da infração A única coisa infração, que, que atrapalha é que o próprio Baruch Spinoza é? Que ela é, até não, não perdoa não Ela é não, não, não dá satisfação para ninguém Ela não dá satisfação para ninguém 19. Então aí entra a concepção de é... aí agora nós vamos entrar no um outro tópico. Você explicou muito bem esse forma muito bem assertiva que é para o povo do Árabe e eu particularmente. Ele diz o seguinte: a riqueza é internacionalmente determinada pela per, por uma conjugação bilateral e, multi, e multilaterais, dependendo de determinados acordos. Que ser assim é isso? Olha, um país grande que nem o Brasil, grande pode tecnologia. ter uma multiplicidade de produtos que nem imagina. MULTIPLICIDADES. E além disso tem uma quantidade de minerais absurda, Absurdos. só não tem alguns que é necessário. Nesse dá para fazer um acordo bilateral. bilateral. Que pode vender, comprar dele bastante mais caro e vender a mercadoria. Você entendeu ou não? Entendi. Eu vendo a mercadoria, eu compro dele bastante e vendo a mercadoria também. Eu pego mais caro dele, ao mesmo tempo eu enfio mercadoria, um preço mais barato. Um preço mais barato. Aí sim, aí você só manda a cor bilateral. Dá para fazer, mas só que ambos tem que estar em sintonia. Que mas, mas aí, que se fazer o acordo bilateral, cerceia os as outros. As outras, as outras, as outras, o produto fica entrando só naquele lugar ali, não entra nos outros lugares. Não há escoamento. Não há concorrência. Lugar. Não é escoamento isso mesmo. Escoamento, escoamento para outro lugar e nem entra também. Não pode também negociar contra a lei da oferta e procura. Porque aí eu fico dependendo daquele, daquele, daquele acordo bilateral. E alguém se beneficia? Alguém sempre que os dois se beneficiam. Quem se beneficia? E quem seria aqueles que te Os quintões, a classe empresarial brasileira. O, o, o acordo, tanto o acordo multilateral, também é ruim. Mas era é, o momento que está seguindo esse caminho, segundo Não, os, o... Não, o Zé Zé está seguindo esse caminho. está errado. Um caminho interrado de luz tipo, concepção. É ah, porque senão você entra. Se for fazer só se ele tiver ou um tudo na mesa na, com um país forte. Aí é um sim. Mais forte. Esse país pode injetar dinheiro aqui, que nem o Japão. Injetar que nem a Inglaterra, que saiu já, já está saindo da, parece, da União Europeia. Tá? A hora de sair da União, a Inglaterra pode chegar e, e, e, e vir aqui para o Brasil e comprar mercadoria, e vender as mercadorias, comprar lá, as nossas mercadorias e trazer a indústria para cá também. Indústria aí os dois se beneficiam. Aí sim, o acordo bilateral daria certo. Mas tem que ser um país forte, que nem Inglaterra, Japão. Em qual conceito? Estados de... Unidos. O conceito de se Estados Unidos não é tanto, que em é... Em... porque o território dos Estados Unidos é grande. Ele em pode... em tem a autossuficiência alimentar, que é o que nós vamos falar. E qual a diferença de um acordo unilateral? Um, um, um, eu, um, unilateral eu faço diretamente. Eu faço diretamente? Diretamente. Eu vou dar o EBS a ver essa constituição. O que acordo bilateral ou unilateral? Eu faço unilateralmente, eu Faço. não quero saber. Eu um, faço. eu faço acordo. Eu faço acordo com quem bilateral quiser. Bilateral e multilateral. E multilateral eu faço acordo com alguns. E o mundo da conjuntura atual hoje, está indo para um acordo bilateral ou unilateral Ah, essa, os dois. Os dois bilaterais. ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Um, no caso da Inglaterra, está tomando atitude unilateral. O Donald Trump, Donald Trump também está, segundo a concepção dele lá, ele também está falando que vai construir o muro e divide uh, o best. A posição totalmente é, é um unilateral. Unilateral. Um, um, um, um, um, um, não tem o para Mas só que é um pelo lado negativo. lado negativo. É, quando é um unilateral sem, sem interferência do Estado, aí livre é concorrência? Aí sim. Segundo os ideais de Stuart Mill. Uhum. Agora vamos na outra parte, assim, assim um pouquinho também, de mais delicado e hoje já um pouquinho da nossa. está sendo é, sistemático. Não, assim, da nossa memória. Vamos é mais na vida. A coisa de jornalista vai, vai. Não, se você quiser retornar ao tema. Não, não. É que você fez, você falou. Eu é, é que eu falei, eu falei que era. A a é... é que eu tô numa. Eu só tô dando né, narrativa e eu instrumentalizo ah, tá as certo. perguntas É que possível. é isso, é, é, é. É, é, é né? uma narrativa, eu sou só sou jornalista. jornalista. Eu vi que você já tinha delineado a concepção e o conceito e eu tenho que passar. Tá certo. Já. Tá. Entendeu? Mas se você quiser retornar. Não, não, não, não. não. Eu delicado que claro, eu vou falar o seguinte, com o aumento do petróleo, com a crise que teve por volta dos anos de 1974, seja, é, perdi, perdi, a, a, a, a, perdeu o pau, a. a a lei da oferta, procura um, um deslanche no mundo mundial ou né? um desequilíbrio. Assim. É que o próprio próprio formou um, um acordo multilateral OPEP, OPEP. OPEP a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Que começou a fazer é, uma quantidade, aumentou o preço do petróleo. Quem tinha petróleo e manteve as condições do, do, do preço menor no país, que nem os Estados Unidos, no Brasil não aconteceu com a Petrobras, nós tivemos a Petrobras e não aconteceu isso. Era para ter feito, continuando com o preço do, do, para poder manter o desenvolvimento do país de Então como fez o APEP fez, aí a Petrobras traz atividade. Aí para ver pro álcool ainda. Pro álcool? Dá, dá pra manter, eles fazer pro álcool. Aí aqui é o seu inverno, agora mante cheio de canavial aí e falta feijão na mesa do sujeito. Né? Então, a, micro, a microeconomia fica faltando o, o, a parte da saúde. Né? O Brasil gosta de feijão. Agora diga uma coisa pra mim, se você mostrou direitinho. É, quem rompeu esse acordo? Não, pep. OK, foi o cadastro. Começou o cadar, começou o Badá. Começou o cadastro. Aí eles é, aumentaram o preço. E eles começaram a ter mais dinheiro em emprestar, em emprestar. Em emprestar juros mais baixo. Em Emprestando juros mais baixo. Então ele é, eh juros mais baixos Só que aí veio a crise. Veio a crise é, e quando aumentaram o preço, eles tiveram que refazer todo o processo. Fazer ah, todo o processo. O Brasil teve que refazer, foi chamada Década Perdida, de 80 para frente. Década Perdida mesmo. É. Quando fizeram, quando, só o teto, eles fizeram, fizeram 74, só que pra, demorou seis anos para vigorar a política de queriam de preço. Então, de 1960 até 1974. Nós estava todo a vapor. Você está até é, 77. 77. 77, todo a vapor. Não é década perdida. Não, é, não é década perdida, não. É duas décadas perdidas. Duas décadas perdidas. Não, perdidas não. Ganhas. Não ganhas. Ganhas. É que depois que veio, eles não aproveitaram a Petrobras, mesmo a Petrobras que está sendo aí, veio ter uma política de preço mínimo. No petróleo, aqui mesmo, terno, resolveu bancar a empresa internacional. Aí ela deixou de ser brasileira. Ela deixou de ser brasileira. E a posição do primeiro mundo nessa questão como Eles estavam numa posição mais privilegiada? Ah, o. Os Estados, Estados Unidos. Unidos tá. Essa crise assim, toda. Porque é eles não aumentaram o petróleo. E não aumentaram o petróleo? Não, o gasolina ficou preço. A Rússia, a todos os países que vieram não aumentaram o preço. Então o transporte, da mercadoria ficou mais caro. Quem foi que beneficiou? Aí vem a década, a década perdida, que é até hoje não é década perdida, 80. Coloca aí, 80, 90, 80. 90, 2000, 2010, são 30 anos a 3 décadas perdidas. Mas diz que a OPEC propôs um acordo no lateral, rompido o um acordo, foi chamado até um golpe, dado pelos Estados Unidos e a Inglaterra nos, fios, nos, fios, nos fios, é, no país. justamente por causa desse fato, de, de falar, não, ele, eles estocaram o petróleo, estocaram o petróleo, mantiveram, buscaram o cisto, internamente, e aumentaram mais a produção ainda, e formou o abastecimento, chamado, é, que a gente fala, que foi formar aqui a Ocobal, né? de fazer um planejamento que mantém o um padrão de mercadoria dentro do mercado, fica mais barato sempre. Certo. A Cobal, feita aqui no Brasil pelos militares, é que a companhia de abastecimento alimentar hum. era para é, estocar o alimento e quando aumentasse o preço. O Cássio, esse jogava no mercado. Sim. Então manter o preço mais baixo. Exatamente. Só que o que aconteceu? O exército não enfrentou isso aí também. Por isso que, foi que eles começou a perder também, a partir de 80, eles começaram a perder essa, essa situação de que a população. E quem era o ministro da Eco-Economia? Era o Delfim Neto, né? Não, foi até vários ministros. Na época específica do da... é, primeiro foi o Funaro? O funário foi depois. O foi depois. Aí veio o Delfim, veio na, na década de, de, de pujança foi o Delfim. Não, de pujança foi o Delfim. Delfim. Uh, Delfim e outros. É. Foi, foi um período de 60. O projeto começou no Kubitschek, As indústrias. A gente não consegue resolver o que fazer no Brasil. O que beneficiou o Brasil? Foi a indústria de cimento, foi a indústria do camarada Correia, que está aí hoje, a OES. Todos que estão aí nesse processo, que está aí do Lava Jato, é, pro, é produto já do JK e do Getúlio Vargas. Também to, a, toda a oligarquia, os seus 500, 600, então, agora, né? estão com 600 anos, 600 anos de história. 600 anos de história se beneficiaram, porque o FUNAL, agora falando do Funaro, o Funaro fez o um projeto plano, é, plano cruzado? O plano, cruzado. O plano cruzado. O plano cruzado, esse plano cruzado ele era para fundamentar a microeconomia, a circulação de, de mercadoria interna mesmo. Interna. E, e todos os tipos de mercadoria. E os oligarcos os, os, os lá do. Ligado a Sarney, que hoje está no poder, o Renan Caleza, do PMDB, uma boa parte